Oi, eu sou o Cup e há um tempo atrás eu fiz um vídeo chamado O que as pessoas pensam sobre não binários? Onde eu procurei comentários comuns jogados na internet Para saber o que o cidadão comum, cidadão de bem, pensam sobre tais pessoas Hoje eu vou fazer o mesmo, só que com demissexualidade Então vamos para a internet Esses comentários eu vou estar pegando de uma publicação no Facebook De uma página conhecida por ter informações de qualidade, né? Com exatidão, no que elas informam as pessoas, chamada Fatos Desconhecidos. É um post que tem lá duas pessoas tomando café e fala demissexual, pessoa que só sente atração sexual quando ama. Se você é demissexual, você já percebe que existe um equívoco aí. Se você não sabe, demissexual é uma pessoa que sente atração sexual somente apenas depois de desenvolver um forte vínculo afetivo ou romântico com uma pessoa. Então não precisa ser amor esse sentimento que a pessoa sente pela outra pessoa para que haja essa atração sexual, mas precisa ser um, um, um sentimento afetivo, fraternal, muito forte. E é geralmente por isso que eu sinto que as pessoas costumam idealizar tanto a sexualidade, porque as pessoas veem, ai meu Deus, é tão romântico essa pessoa que só quer fazer sexo com a pessoa que ela ama. E não necessariamente é assim, e não é um mundo de borboletas, tá bom? tá bom então? E o primeiro comentário, o comentário mais curtido, 2.7 mil curtidas, é obviamente a piada. A piada infame que todo mundo faz, todo mundo está sempre fazendo, que eu usei inclusive na thumbnail desse vídeo porque eu sei que chama a atenção das pessoas, que é relacionar demissexualidade com Demi Lovato. Todo mundo sente atração por Demi Lovato, gente, não é uma nova coisa no mundo. Olha pra essa mulher, olha pra essa mulher, olha pra ela. Mas não é, gente, não é demissexualidade Demi Lovato. A criaturinha que que falou uma coisa, e eu acho problemático quando as pessoas caem nesse, nesse língua aqui. Ela fala algo que é pra ser normal e criar um nome pra isso. Acho que não é mais normal, né? E mano, isso é muito contraditório. Eu tenho muitos problemas com pessoa, quando as pessoas falam esse tipo de coisa. Porque, primeiro, só porque é normal quer dizer que não merece um nome? Como assim? Só acho que não tinha que ter nome pra algo normal. Excluir, dividir o povo Por causa disso, dando um nome, não tem necessidade Eu acho engraçado quando as pessoas chegam Nessa conclusão, de que quando as pessoas Estão lá, reivindicando um termo que e elas se reconheçam nele, elas estão Segregando, elas estão dividindo As pessoas, sabe? As pessoas já são Diferentes, pessoas demissexuais Existem, independentemente Se essa palavra está sendo Escrita ou não, isso é só dar um nome Ao que ela é, ajuda com ela A se reconhecer e também A encontrar um grupo, uma comunidade que também se identifica da forma com que ela se identifica Não faz mal a ninguém, não faz mal a você E não tá dividido ninguém Eu acho que essas pessoas, geralmente, quando elas dizem essas coisas Elas pensam, ah, eu cri escrevi aqui o nome demissexual Então, a partir de agora, pessoas demissexuais vão surgir E vão existir pessoas diferentes do que o que eu já conheço mas essas pessoas já existem, independentemente se esse nome tá aí ou não, gente. Então o que você tá fazendo é simplesmente... Ai meu Deus, eu tenho preguiça demais de aprender orientações novas. É isso que você tá fazendo. Então melhore, garota, melhore. Uma pessoa aqui comentou uma coisa que é interessante. Quando amo, não consigo sentir atração sexual. Só sinto isso por alguém que amo. Sinto afeto, quero estar perto, mas sem sexo. E não sei se ela se identifica ou se ela realmente é uma pessoa com essa orientação sexual. Mas dentro do espectro sexual existe uma coisa chamada freissexualidade, que é basicamente isso aqui. Uma pessoa que só consegue sentir atração sexual quando não há um vínculo afetivo ou romântico é basicamente o contrário da demissexualidade. Quando você estabelece aquela conexão romântica, conexão afetiva forte, a vontade, o desejo sexual, a atração sexual desaparece, não existe sexualidade existe, e essa pessoa parece estar descrevendo uma pessoa freissexual. <risos> Apareceu mais uma pessoa assim, ó, eu pensei que só eu era assim, já fiquei muito mal por ser assim. A pessoa pensa tudo de ruim de você, só porque você não quer transar com ela. É, gente, freissexualidade existe, orientações assexuais existem. E não é um mar de rosas, muito pelo contrário. Geralmente significa que você vai passar por um monte de coisa das quais a maioria das pessoas não passam. É complicado. Olha aqui, olha gente Olha que bonitinho O famoso macho escroto, macho escroto. Você já conheceu um o macho escroto? Tem um aqui, um espécime bem aqui Bem, um quero impor aqui a heteronormatividade e a homossexualidade. Tá sedento aqui. Olha o que ele diz. Se for assim essa pessoa é totalmente doente olha que bonito. Porque eu sinto atração. Ele sente. Quando ver uma mulher linda com quadris definidos hum. Se ele sente atração por uma mulher com peitão e bundão quer dizer que todo mundo tem que sentir atração se não é doente. Ai que bonito olha. Oi. Adoro essas pessoas <risos> sempre pensei que fosse algum problema. Até uma vez me deparar com esse termo. Na hora que eu pesquisei mais sobre isso, me identifiquei muito e gosto de ser assim. Hoje em dia já não me acho mais estranha. Me aceito numa boa embora muitas pessoas não entendem e dizem até coisas ofensivas. Como podemos ter um exemplo ah, exatamente dois segundos atrás? É muito complicado quando você é uma coisa e você não consegue se ver em lugar nenhum. No momento que você vê, no momento que você se reconhece e você percebe que existem outras pessoas que experienciam a vida da forma como você experiencia é, tipo, a whole new world. Você realmente se sente uma pessoa válida. Por isso que eu sinto que é importante a gente sempre estar falando mais sobre diversidade em geral. Aqui, agora, é do HuffPost Brasil. Oi, tudo bem? Sou demissexual. Vamos ver os comentários. Mais piada de Demi Lobato. Ai, que preguiça. Ou seja, só sente tesão depois que conhecer o padrãozinho e ver que além de bonito, ele tem cérebro. Zzzz, não precisa inventar nome para algo tão comum quanto o ar que respiramos de novo aquele papo de não precisa inventar nome para algo comum. Sabe uma coisa que eu acho engraçado sobre isso também? Uma coisa que todo mundo tem como algo comum e normal, é heterossexualidade. Eu nunca na vida vi alguém tendo problema com a existência do nome heterossexual mas fala de bissexual fala de pansexual ai já é demais porque o problema não é realmente ter um nome para uma coisa comum para uma coisa normal é ter um nome para uma coisa que do qual você não se identifica ou você não conhece e as pessoas não percebem que elas estão nessa vibe elas não percebem <risos> Aff, ah, o ser humano inventa cada demência o nome exato é falta de vergonha na cara Soco não consigo imaginar como uma pessoa tem uma, um, uma visão dessas Um comentário desse E não percebe o problema As pessoas realmente vivem numa bolha de O que eu não conheço não existe É demência, é ridículo E elas não percebem o quão ridículas elas são O moço chega e fala Resumindo, viadagem Ui, cadê meu Dragonite? Voltem! Obrigado. É de novo aquele negócio do macho, né? O que não é hum. heterossexual, que sente atração por mulheres o tempo todo. Peito, bunda! É verdade. Demissexualidade nem é sobre coisas com o mesmo sexo, necessariamente. Qual o sentido? Alguém me explica o sentido. Não é mais simples dizer que é apenas seletiva ou seletiva? Não, porque não é o caso. Não é uma questão de, ai, ah, eu só quero fazer sexo com quem eu gosto. Não é uma questão de querer. Não é uma coisa de seleção, uma vontade própria. É uma questão de que... Tais pessoas só conseguem sentir atração sexual nessa condição, na condição de um afeto. No meu tempo, se chamava frescura. É mesmo. Eu não duvido que no te seu tempo dizia isso. Mas no seu tempo acontecia um monte de bosta também, sabe? Um monte de gente no armário, um monte de desinformação passada. Transsexualidade era visto como doença, homossexualidade também. Nem sempre o tempo passado é, um, é uma coisa positiva pra se puxar, né? Então que bom que era só no seu tempo mesmo. E não nos tempos de hoje. E a gente teve a capacidade de progredir, né? Que tal você progredir também? Achei que todo mundo era assim. Gosta de pessoas e cria vínculos. Não. Não, gente. Dá essa impressão, às vezes, a pessoa ouvir Ah, demissexual é uma pessoa que quer fazer sexo só com aquele um negócio. Mas não é uma questão de querer. Vocês estão entendendo demissexualidade errado. É só vou ler aqui os, oh, os comentários. Demissexual é um novo nome para chato. Meu Deus, não param com as ba baquias. Pra mim, isso não existe. Ou é, ou não é. Mas precisava de nome pra isso? Ai, que bom como cidade inclusiva. Acho que podemos parar por aqui. Já temos uma ideia de o que as pessoas de fato pensam sobre demissexualidade, né? Felizmente, essa não é a realidade de todas as pessoas. Teve muitos comentários positivos, até mesmo nesse negócio. Nossas aí que eu li. Ainda existe muita falta de conhecimento e discriminação com pessoas homossexuais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou arroba ApenasCup em todos os lugares. E se você quiser mais vídeos nesse estilo, uma coisa meio assim, vendo o que as pessoas acham sobre certas coisas, me digam aqui nos comentários do que você gostaria de ver, do que eu posso fazer para você. Você que manda nesse canal. Mentira, sou eu que mando. Mas... Eu deixo vocês sugerirem, então não se esqueçam de me seguir nas redes sociais e até mais, tchau tchau!